Atualmente, se comenta muito a respeito de fenômenos como o aquecimento global, o desmatamento, a crise hídrica, entre outros. Mas você sabe como aconteceu a formação do planeta Terra? Então, uma das principais teorias para a formação do universo é a teoria do Big Bang. Bem, na teoria do Big Bang, a formação da Terra parte de uma possível explosão muito potente. Ok. E essa explosão é apelidada de Big Bang. E Isso aconteceu há 13 bilhões de anos. E essa teoria ela foi proposta por George Gamow e também George Lemaitre. E o interessante é que ambos se baseavam na teoria da relatividade de Albert Einstein. O que aconteceu foi que eles observaram o afastamento das galáxias umas das outras. Então, no Big Bang, uma explosão que deu origem à matéria de todo o universo. E quando eu digo matéria, eu estou me referindo à poeira e gases espaciais que sobraram da formação do Sol. E, com isso, a Terra foi formada há cerca de 4,5 bilhões de anos. E o interessante é que esse processo teve início em estado de fusão, ou seja, de um estado sólido para um estado líquido. E aí, o tempo e outros fatores fizeram com que uma parte ficasse seca, separando essa porção da água. Então, a porção seca da Terra estava agrupada em uma espécie de supercontinente chamado de Rodínia. E após separações e reagrupamentos da Terra, foram formados outros supercontinentes. Que são chamados de Panótia, Pangeia, Laurácia, entre outros. E assim foi criado o planeta Terra. Ok, pessoal, mas nós estamos falando aqui de grandes períodos de mudanças, não é? Então, para organizar esses períodos de mudanças, nós criamos as eras dentro dos éons. Ok, mas o que é um éon? Um éon é o maior período de intervalo de tempo. Então, nós organizamos as eras. Dentro desses éons. Então, nessa tabela aqui, nós temos as eras geológicas, os períodos, os principais eventos e a duração de cada um evento, né? no caso de cada uma era. E começando com a era pré-cambriana, que é dividida em dois períodos, que são os períodos arqueozoico e proterozoico, que têm como principais eventos a formação de escudos cristalinos e as primeiras formas de vida, isso há 4 bilhões de anos. Nós também temos a Era Paleozoica, que é dividida em seis períodos, que são os períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluviano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, que têm como principais eventos os surgimentos dos répteis, o surgimento dos peixes e vegetais, o surgimento do primeiro continente, que é a Pangeia, que nós já vimos, as eras de gelo, a formação das florestas e o surgimento dos tipos de rochas. E isso aconteceu há 320 milhões de anos. Também temos a era mesozoica, que é dividida em três períodos, que são o período Triássico, o período Jurássico e o Cretáceo. E essa era tem como principais eventos o surgimento dos dinossauros, a extinção dos dinossauros e a divisão. isso aconteceu há 170 milhões de anos. Por fim, nós temos a era cenozoica, que é dividida em dois períodos, que são os períodos Triássico e o período Quaternário, sendo que o período Triássico ele tem como principais eventos a formação dos atuais continentes, o surgimento das aves e a formação das montanhas. E isso aconteceu há cerca de 70 milhões de anos. E, por fim, nós temos o período quaternário, que tem como principais eventos a última era do gelo e também o surgimento do homem. E isso aconteceu há cerca de um milhão de anos. Feito isso, eu vou descer aqui para nós entendermos um conceito bastante importante, que são os conceitos de fósseis. Mas o que são fósseis? Bem, são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram no passado no planeta Terra e que ficaram preservados nos estratos das rochas sedimentares. O que acontece é que o organismo, ao morrer, cai sobre os sedimentos, deixando impressas as suas características estruturais externas. Então, nessa imagem, nós temos alguns fósseis. E a ciência que estuda os fósseis é chamada de paleontologia. O que acontece é que os estudos dos fósseis possibilitou ao homem uma viagem no tempo geológico. E isso possibilita a reconstrução do que seria o mundo vivo em tempos geológicos passados e fornece a chave para a compreensão da evolução dos seres vivos desde que estes foram criados. E isso há mais de 3.500 milhões de anos. E se nós olharmos a figura, nós temos alguns fósseis, como os ovos de dinossauro, que têm entre 250 e 65 milhões de anos. Nós também temos o amonite, que tem entre 465 milhões de anos. E, por fim, nós temos o trilobite, que tem entre 540 e 250 milhões de anos. Tá, mas vamos falar um pouco sobre dois tipos de fósseis, que são muito importantes. Então, os principais fósseis são os somatofósseis e os icnofósseis. Sendo que os somatofósseis são restos orgânicos dos fósseis conservados, e, com eles, registra-se o passado biológico do nosso planeta, ou seja, registro das espécies anteriormente viventes. Já os ignofósseis são vestígios fósseis, tais como pegadas ou marcas de folhas, galhos, entre outros. Isso que indica a existência de seres vivos no passado. Mas e se quisermos saber a idade de um fóssil? Seria possível? Seria, graças ao processo que chamamos de datação dos fósseis. Então, a datação nada mais é do que um processo que envolve física, química e biologia para inferir a idade dos fósseis. Mas, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!